Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado e eu entendo Maite, a gente pode conversar rapidinho? Claro! Eu queria te pedir desculpa Que é isso, Lari? Quero só uma prova não, você não tá entendendo. Eu queria pedir desculpa por tudo. A Bárbara me contou lá sobre o Quase Beijo no Verdade Desafio. Era só um jogo e... Eu já esqueci. Não, ela me disse que você é hétero. Não, eu não poderia ter feito aquilo. Você não tinha como saber, né? Todas as outras meninas são... Bissexuais ou lésbicas. Mas olha tranquila, era só o primeiro dia e isso também estava um pouco alta, né? Assim. Um pouco alta é bondade sua <risos> <risos> convenhamos, né? Então eu não quero atrapalhar essa leitura. Ah, claro. Ah! Obrigada pelo pedido de desculpas. Que isso? Estou um pouco atrasado, mas espero que ainda tenha tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas são justificáveis. E a falta que eu fiz nessa semana, coisas que pareciam óbvias até para uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava e o que eu te dei? foi muito pouco quase nada e que eu deixei as suas roupas penduradas Será que eu sei que você mesmo tudo aquilo que me faltava ah. tá tudo bem eu eu preciso ir Achei que o negócio tava tá cunho hoje, mas... Pelo visto... Fala sério, Larissa! <risos> Será que você não percebeu que essa menina tá doidinha contigo? Meninas, tem que parar de aparecer assim nos lugares, você sabe, né? Mas, gente, mas eu já te falei que eu sou a maior fonte Maior fonte de informação da casa, <risos> isso todo mundo sabe. Ah. Mas dessa vez você tá enganada, tá, querida? Ah, por quê? Sabe por quê? Você ah. mesma me disse que ela não gosta de mulher. sou até ontem, né? na cara que ela tá doida pra ganhar um beijinho negado. No oh, primeiro oh, dia. Eu, tô, eu tô por aqui de problema, não quero problema pro meu lado. E se ela quiser, ela que venha atrás de mim. Não quer dizer que existe uma possibilidade. Bárbara, não tem coisa na cabeça? Tem uma possibilidade. Bárbara, Aí, tem Deus, uma Deus, ó, possibilidade. Ó, ó. Não nega não, que é feio. <risos> O uhum. que que é isso, gente? Três, Gabi, ela não tá aqui. E a Andrea? Também não, estão na piscina jogando alguma coisa. Juntas? Calma, Gabi. Elas não sabem de nada. Mas o que que tá acontecendo? Ah, a Eduarda, oh. é a tal noite que fez a Gabi ficar sofrendo então. Você tá zoando? E como você passou a noite com a Andréia sem ela desconfiar de nada? Ah, foi um desastre. Eu não dormi nada. A Andréia viu toda romântica querendo ir pra baixo do edredom e... E eu totalmente sem clima. Ah, mas vocês acabaram de se conhecer, né? É. O bebê, ela... Achei que você quer ir com calma. Eu não consigo mais nem beijar ela, Danda. Eu não sei o que fazer. O partido sem censura era pra ser algo incrível. Aí Eduardo entrou na casa e estragou tudo. E pior é que eu vou ter que falar com ela em algum momento. Nossa me é uma situação com meu é João João. A minha ex é Joana. Ah, <risos> você troca. Ah, né, pro masculino, é. para ninguém perceber que você é lésbica. É. Já fiz isso muito. Ai, achei que era só eu. Não, não. Mas, mas o que, que você fez? Ah, eu namorei as duas escondidas. Gente, mas quando descobriram, foi uma merda. Aí eu entrei e falei: quer saber? Namoro não é pra mim. Porque fica tranquila, tá? Eu sei que você tá meio confusa, mas vai dar certo, dá um tempinho que vai tudo se resolver. Pelo amor de Deus, não sai do programa. Porque senão há Deus prêmio para todo mundo. Ai, que horror. De Mas é claro, meu amor, eu tô devendo todo mundo. Eu preciso dessa grana. Marco! Paulo! Paulo. Paulo. Marco! Paulo! Marco! Vamos! Marco! Paulo! Marco! Marco. Paulo. Marco. Paulo. Marco! Que porra é essa que vocês estão fazendo? Bárbara! O que, que é que me perguntou, garota? Para de me cutucar, tá Dona Cutuque. Eu, hein? A Malu ensinou. Vai, Malu, explica pra elas. Para de cutucar, garota. É. Eu vou explicar. O nome do jogo chama Marco Apolo. É muito divertido. Quem nem pega, pega. já brincaram disso. Só que dentro d'água. Ah! Mas quem tá pegando e fala peixe fora d'água, aí vocês perdem. Outro detalhe. A pegadora fica com os olhos vendados. Pra ela saber onde é que Cristela grita, Marco, a gente responde. Polo! E aí? Pessoal, vamos? Vamos? Vamos! Vamos! A pegadora é a Rafa! <risos> Bora! Vem cá! Você hum. não acha que essa menina tá com demais com a gente, não? Não! Hum. Bora? Bora! Bora começar, hein! Ah! Oh! Oh! Censura, gente? Não, acho que é meio estranho eu transar no mesmo lugar que a minha ex, né? E aí, gente? Peraí. Você é ex da Gabi? Relaxa, meu bem. Figurinha repetida não completa meu álbum. Tudo bem? Eu descobri por que me chamaram pro programa. Por quê? Por causa de você. Gente, o que é isso? Não sei, vamos ver. É. É... Gente, o que tá acontecendo? Cara, eu acho que a Gabi viu a ex dela pegando outra outro dentro do banheiro. Espero que vocês limpem essa bagunça que fizeram no banheiro. Ei, peraí! Você não vai atrás da Gabi? Você não foi importante pra ela, a ponto dela me contar da Eduarda? Eu não sou importante agora, né? Tenha um bom dia. Gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a Dandara leva mais jeito. Eu vou! Você é conhece ela direito. Fique-se bom! Ah, nesse caso... Bárbara! Bárbara, deixa eu entrar. Miga! Olha, eu vou entrar, viu? Babi. Amiga, não fica assim. Ai, ah, eu tô normal, garota. Ai, ah, você tá normal. Tô... Tá 30 graus lá fora e você tá aí debaixo de dedão. De Ai, ah, não posso nem mais sentir frida nessa casa, que você fica tomando conta de mim, eu, hein? Bárbara, pelo amor de Deus. Ah. Você tem uma namorada que te ama, te esperando lá fora. Não tem por que você ficar triste algo que tá acontecendo aqui dentro. Foi por isso, não foi? Foi por isso que terminou o seu relacionamento antes de entrar na casa, porque você sabia que quando você entrasse aqui, ia dar merda. Não foi? Confessa. Bárbara, ah. aqui é tudo mais intenso. E a gente acaba, sei lá, confundindo Ai, as coisas, vai. sabe? Aqui tem prazo de validade, tá? Nossa, graças a Deus esse drama passou. Ai, que bom! Ela é boa mesmo, hein? Uhum. Obrigada, Malu. Era o que eu tava precisando. Tá melhor? Valeu. Ô, Babi! Babi! Peraí, Babi! Fala comigo! Babi! Ô, Babi! Para de me ignorar, Babi! Eu não sei do que você está falando. Você sabe exatamente do que eu tô falando. Desde o jogo de ontem na piscina, você não olha mais na minha cara. Tá satisfeita agora? Qual é, Babi? Você é minha melhor amiga aqui da casa, desde o primeiro dia. Agora, por causa do beijo lá da Eduarda, você não olha mais na minha cara. Que, que, que beijo? O que, que tem a ver beijo? Eu, por que, que eu ia ficar preocupada com um beijo idiota? Porque você é afim da Eduarda? <risos> Ai, sacanagem com a minha cara, não tá? Só pode. Essa garota, desde que ela entrou nessa casa, ela só criou confusão. Ela fez duas amigas minhas ficarem mal. Por que eu ia... Eu quero mais é que ela saia dessa casa. Eu quero que ela saia daqui. Então, você é afim de mim? Olha aqui. Como você mesma disse, nós somos amigas. Eu só não quero que, vo... não quero que você fique com uma pessoa que não presta, é só isso. Eu não tô com ninguém, Bárbara. E você sabe muito bem que eu não sou do tipo de entrar em relacionamento. Ah, né? isso foi o que você me disse no primeiro dia. Mas pra mim, uma pessoa que fica com a outra dois dias seguidos e mora com ela, é um relacionamento sério. Eu não escolhi morar com ela. Isso aqui é um jogo. Contigo, botando na Eduarda. Hum. Por que você sempre é sempre tão estúpida comigo quando tem mais gente por perto? Nossa! Ai, desculpa, saiu totalmente errado. Tudo bem? Eu só não sabia que você falava esse tipo de coisa. Mas eu não falo. É porque é diferente, sabe? Quando a gente tá sozinho, você é tão legal comigo. É só chegar alguém que você não uma armadura. Por que comigo? Por que comigo é diferente? Ai, porque parece que você não vai me atacar, sabe? O quê? É, as outras meninas estão sempre em treta, sempre em pegação. E você é na sua, não parece que vai me atacar? Porque eu não vou. Eu não sou desse tipo de menina que sai beijando. Pra falar a verdade, eu quase não beijei ninguém na vida ainda. Eu não sei me envolver sem amor, sabe? Que bom. Eu não acredito nessas coisas. Acredita em que, é, Duda? Essas paradas de hipnose, meditação. A hipnose é uma ferramenta terapêutica comprovada pela Associação Americana de Psicologia. Ah, blá, blá, blá. Eu aposto que eu consigo te hipnotizar e fazer você me contar qualquer coisa. Ah, essa eu quero ver. Hum. Fecha os olhos. Pensa um lugar feliz. Conta mentalmente de 10 até 1. Dá um tapa na cara. Tá no papo. Qual é o seu nome? Eduarda Machado. Em quem você vai votar? Em alguém que eu não pegaria. Quantas vezes você já se apaixonou? Só uma. Me conta uma coisa que ninguém sabe sobre você aqui na casa. Eu tô pensando na Gabriele. Também tá afim de conhecer essa casa? Então acompanha aí, embaixo na descrição do vídeo você vai descobrir como. E vem, vem pra gente curtir que ainda tem muita festinha pra gente causar.